A questão colocada é, seja n o menor número natural para o qual a fração n 0,3 também é um número natural. Para esse valor de n, quais os números inteiros que pertencem ao um intervalo aberto de menos 1 até n a por 0,3. Então, em primeiro lugar, temos que saber quais são os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais. Estes são o número 1, 2, 3, 4, 5, por aí isto é, todos os números inteiros positivos. Então, reparem lá, aqui nesta primeira parte da questão, seja n o menor número natural para a qual esta fração também é um número natural. Nada como substituir. Então, vamos primeiro substituir este n por 1, como aqui está. Isto então, fizemos a fração 1. A dividir por 0,3, que nos deu a dízima infinita periódica 3,3. 3,33333. Será que este resultado é um número natural? Não. Então, não nos interessa, porque eles dizem-nos no enunciado do exercício que n dividido por 0,3 também é um número natural. Isto é, eu estou a experimentar até que esta divisão me dê um número natural. Vou experimentar com o número 2. Então aqui n igual a 2. Será que 2 a dividir por 0,3 é um número natural? Não é. Isto porque é 2 a dividir por 0,3 dá a dízima 6,6666666. Logo, não nos interessa também. E assim sucessivamente. Vamos experimentando. Passamos para o número 3. Quando eu faço o n igual a 3, isto fica-me 3 a dividir por 0,3 que dá 10. Pronto, então obtenho aqui o um número, substituí o n por, por um número natural, que foi o 3, e ao efetuar esta divisão, obtenho o número 10, que também é um número natural. Atenção que haveria outros números naturais, se nós continuássemos por aqui em N, haveria outros números naturais que eu substituiria no n e que o resultado também dava o número natural. Só que aqui é pedido o menor. O alcoço é o menor, é o primeiro que aparece fica o 3. Então, o menor número natural para qual esta fração é natural é o número 3. Assim, o intervalo que nos é pedido é, varia entre menos 1 e o tal n dividido por 0,3 que já sabemos que nos dá 10. E 10? Então vamos lá ver e, efetivamente, o que, é que, o que é que nos é pedido? Para esse valor quais os números inteiros que pertencem, que pertencem a este intervalo que está aqui? Então, não se esqueçam que, uma vez que os intervalos estão abertos, quer dizer que estes números estão excluídos do nosso intervalo. Isto é, não o iremos considerar, não o podemos considerar. Assim, como os números inteiros são todos os números são todos os números inteiros positivos, negativos e o número 0. Neste intervalo que aqui está, quais serão então os números a responder? Será o 0, o 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São todos os números que pertencem ao intervalo pedido e que são números inteiros.